E, e as meninas gostosas na frente dele. Enquanto tava rola rolando o texto, ele ficava sempre... Ai, xoxotinha de lapela. <risos> <risos> cara era taradão. No, no, que eu, maravilhoso. Os textos dele eram tudo com duplo sentido. Eu, eu, o Gil Gomes falou assim... Contem alguma coisa cara, a respeito da Grécia. A ah, Grécia era uma maravilha. Tinha uma... Uma grega, ela, ela tinha um namorado, ela tinha um grego enorme. <risos> tudo ia pra sacanagem. Tudo ia pra sacanagem, mas eu gosto desse humor de sacanagem. Não, ah, e na gostoso, eu não gosto do humor pornográfico, eu gosto do humor, amo, não, gosto já de humor no, sacanagem. No Zorra Total, era sensacional, porque o, o, o Paulo Silvino, ele fazia o porteiro, né? O, fazia de tudo, aí você vai ter que encenar com um cabide eu vou encenar com o cabide, pô, que, que, que, que merda é, Aí chega uma gostosa, ó, ele não vai encenar com você, não. Ah, ela, ah, eu sou o cabide. Ah, e a minha mãe, quando eu era pequeno, sempre falava, esse menino tem um jeito de cabide, ele vai crescer. E aí ele participava da cena, e era, é porque o jeito irônico dele falar, é não, eu não né? é uma geração que dificilmente vai, vai voltar.